gente, voltei no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como você perder a vergonha para gravar, tá? Então assim, eu tenho 10 dicas para vocês, tenho dica bônus, no final eu venho com uma dica que vocês não podem perder porque ela é que vai é, resumir tudo que vocês estão fazendo das 10 dicas que eu vou falar. Então depois da vinheta a gente volta. I never made it portal para o sucesso o canal que vai fazer você ganhar dinheiro através da internet usando o seu celular ou computador meu nome é paulo florindo para quem não me conhece eu sou empreendedora digital e hoje eu trabalho só com é, marketing digital no caso marketing de afiliados e eu tô aqui nesse canal para ensinar um pouquinho do que eu sei para vocês sobre o que é o marketing digital então assim é, como tudo é uma via de mão dupla eu peço que vocês se inscrevam no canal para que eu possa toda semana trazer conteúdos novos para vocês, né? E vocês me ajudam também a... para que eu cresça o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. O que você quiser pedir, pode me pedir nos comentários de assuntos que eu possa abordar em outros vídeos que eu trago. E se vocês quiserem falar comigo, tirar alguma dúvida, o meu WhatsApp tá aí embaixo aqui no link da descrição. Vocês podem me chamar e tirar qualquer dúvida. Então, assim, o. O vídeo de hoje, como eu tô nessa semana de YouTube, a gente tá com é, é, a Black Friday, tô falando do curso do YouTube do, do Jefferson, minha melhor estratégia já tá com dois vídeos. Então, assim, vou deixar no card aqui o vídeo dele, do curso dele por dentro pra vocês verem como é o curso do Jefferson sobre o YouTube. Então, assim, pra vocês que ainda tem medo de gravar, tem vergonha, tem receio, eu vou trazer aqui 10 dicas maravilhosas para que vocês tirem esse medo de gravar, então assim, é, no finalzinho eu tenho uma dica bônus de ouro para vocês, tá bom, a décima dica também é maravilhosa, então vamos aqui do começo, vou passar logo a primeira dica para vocês, Primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, antes de qualquer coisa que vocês queiram gravar, qualquer vídeo, vocês têm que pesquisar, tá? Pesquisar sobre o assunto que vocês vão falar. Faça um roteiro antes de vocês começarem o vídeo, se vocês não têm ainda a prática. Treine na frente do espelho. Faça como se você estivesse gravando já o vídeo, tá bom? A segunda dica, é deixe pra você gravar num horário que não tenha ninguém em casa Pra ninguém lhe atrapalhar Pra que você não fique com vergonha Senão a pessoa vai achar que você tá ficando doida Falando sozinho, vai abrir a porta do teu quarto Ou de onde tu tiver Pra ir olhar o que tu tá fazendo Porque tu tá falando só Então pra evitar que alguém te atrapalhe Por exemplo, eu quando eu comecei a gravar os meus vídeos O meu filho ficava em casa E eu avisava logo pra ele Eu digo, ó, oh, vai pro quarto, fecha a porta Que eu tô gravando Agora eu espero ele sair pra escola. Eu tô sozinha, não tem ninguém que me atrapalhe. E eu começo a gravar. A terceira coisa, você escolher, a terceira dica. Você escolher um horário que, tipo, tem uma iluminação boa. Eu gravo aqui só com a iluminação da, da casa. Eu, a, a minha casa aqui tem um janelão enorme. Aqui tem a iluminação maravilhosa. Eu não precisa de iluminação artificial. Então, eu procuro gravar meus vídeos até, tipo... Como eu moro aqui na Europa, o verão já acabou, já tá chegando praticamente no inverno, aí né, já tá escurecendo mais cedo. Antes eu gravava meus vídeos até 6 horas, 7 horas da noite, ainda era super claro dentro de casa. Hoje eu tenho que gravar até no máximo 4 horas da tarde, porque já vai escurecendo. Então, escolha o horário ideal pra você gravar seus vídeos, se você usar uma iluminação artificial, né? É, e assim, também pelo horário. Por conta da tua voz. Às vezes, quando você acorda de manhã, você acorda com a voz rouca, voz cansada. Então, escolha um horário que seja tanto bom para iluminação como para a tua voz, né? A quarta dica: procure ser bem natural. Procure ser você. Não, não, não, faça, não faça uma personagem, porque você não vai aguentar fazer uma personagem toda a vida. Todo vídeo você tem que saber como é que é a sua personagem para você continuar fazendo. Então, seja natural. É, você não vai conseguir atuar por muito tempo. Então, seja você mesmo. Se você fala trocado, se você fala errado, procure corrigir, mas seja você mesmo. É, a quinta dica, é, eu tô pescando aqui porque são 10 dicas a gente acaba esquecendo, né? A quinta dica é você ter referência de outros youtubers. Se você grava é, blog, se você grava... É, se você é, um, é como é que eu digo, um influ, é, é digital influência, ou se você está trabalhando nesse, nesse meio do marketing digital, procure aquelas pessoas que você é, segue, no caso, é, tipo Alex Vargas, Luana Franco, entendeu? Então, você se espelhe, não copie, se espelhe naquelas pessoas para você ter um, um, uma base do que eles fazem para você ver como você pode fazer. E melhore sempre, é, a, quarta, a sexta dica, na hora da edição, como eu acabei de falar, seja natural, se você errar, é, é, não corte muita coisa, tipo assim, errou uma palavra, errou alguma coisa, deixe, porque quanto mais natural você for, mais você vai ter empatia com o teu público, mais as pessoas vão se identificar com você, entendeu? A sétima dica, é, evite muito olhar para os lados, assim, porque... É como se você tivesse pouca vontade. Você tá gravando... É... Vou trocar aqui a dica, viu, gente? É como, é como se você estivesse gravando, mas estivesse displicente, tá? Gravando assim, olhando pra cima, olhando pro lado, não tá ligando. Então, sempre foque. Olhe como se você estivesse olhando no olho do teu, do teu espectador. A pessoa que tá do outro lado te assistindo. Então, nunca, jamais grave um vídeo assim, olhando pro lado, sem... Foque, faça de conta que você está conversando com alguém cara a cara, olho a olho, certo? Ah, essa foi a sétima que eu falei, né? Então, a oitava dica. é Cuidado, gente, quando vocês começarem a gravar vídeos, vão ter os haters, né? Que vão, vão dar dislike no teu vídeo, vão deixar comentários que você vai acabar se chateando. Então, isso é normal, principalmente no começo. Eles vão falar um monte. Então... Não ligue, continue fazendo, continue, é, toda todo, todo, toda vida que você for gravar, não pense nisso, eles sempre vão existir, não vai acabar, vai sempre ter alguém que vai falar mal alguma coisa. A nona dica é assim, você é grave sem ter medo de gravar, é, sem receio, ah, tô com medo, será que vai dar certo, será que vai ficar bonito, será que vai ficar feio, será que vai ficar claro, eu não tenho microfone... Ó, eu gravava com o microfone, eu até parei de gravar meu microfone, eu até mostrei em uns vídeos aí, era esse aqui mesmo o microfone, eu botava aqui na, na minha roupa e gravava. Eu até deixei de gravar com o microfone, eu nem lavo mais porque a minha voz já é tão alta que eu nem gravo com o microfone. Então assim, é, como diz a, a, a Luana Franco, que eu sigo muito ela, o feito é melhor que perfeito, então... É melhor você ter o vídeo do que você ficar esperando o momento certo de você gravar, o equipamento certo de gravar, parar de ter medo pra gravar. Então, assim, grave de qualquer maneira. Porque com o tempo você vai pegando a prática e vai depois vai ser super natural pra você, entendeu? No começo eu tinha medo, no começo eu tinha receio. E assim eu, é, quando eu, comecei a, eu nunca tive experiência de gravar vídeo pro YouTube, mas eu já tive experiência... Porque eu já trabalhei com marketing multinível. E eu tive experiência de falar com pessoas. Tinha a sala cheia. Eu apresentava. Às vezes o produto que eu trabalhava. Eu apresentava o... o, o como é que eu digo? O, o cronograma lá da reunião. Eu fazia as reuniões. Então eu já tinha essa experiência de falar com as pessoas ao vivo. Mas nunca na câmera. Então pra mim foi totalmente diferente. É tanto que essa décima dica que eu vou dar pra você no começo, se você olhar os meus vídeos... Desde o começo os primeiros vídeos... Você vai ver que eu faço isso... E eu não sabia... Eu não sabia... que. Aliás, eu até sabia... Porque o meu filho sempre falava para mim... Mamãe... A senhora tá fazendo errado... Mamãe, a senhora tem que fazer desse jeito... Mas a gente fica fazendo... E fica olhando... E fica... Sei lá... A gente não... Vai passando, vai passando... Você nem... Acaba nem percebendo... Então, o que era que eu fazia de errado... Eu gravava olhando para a tela. ó. tô olhando para a tela achando que eu tô olhando para vocês. Só que não é. Eu tô olhando para mim. Mas quando vocês vão assistir o vídeo, eu tô olhando. É como se eu tivesse olhando para além. Então eu tenho que gravar olhando para a câmera do celular, para aquele olhinho que tá olhando para mim. Então eu, mesmo que eu não me vejo o que eu tô fazendo, eu tenho que estar tá olhando aqui para a câmera. Então esse é o erro que, a, que os iniciantes eles sempre cometem Fica olhando pra cá e esquece de olhar pra cá. Então, eu, eu acho que uns cinco vídeos no início do, do, do meu canal, quando eu comecei a fazer, eu fiz desse jeito. E assim, a dica bônus que eu queria dar pra vocês, que é super importante também pra ficar uma imagem nítida, um vídeo bonito, um vídeo claro, é toda a vida que vocês forem gravar, vocês limpem seja de frente ou seja na, na, na câmera traseira, vocês limpem aquele olhinho, a telinha da câmera, pra ficar um negocinho mais nítido, né? Porque às vezes fica embaçado, você acha uma coisa estranha, mas você não sabe o que é. Pegue um paninho, uma flanela, limpe aquele olhinho que tem na, na frente da câmera, que é o que você vai ficar olhando, você dá uma limpadinha que vai ficar super nítido o teu vídeo. Lá tô olhando pra cá de novo, amanhã. Então, assim, essas dicas que eu queria dar pra você, eu espero que vocês tenham gostado. Peço pra vocês que deixem seu comentário, me peçam algum vídeo novo, alguma coisa, pra que eu possa trazer pra vocês, e eu tenho um recado pra dar pra vocês, que eu já falei no começo, é, da Black Friday, do curso Minha Melhor Estratégia, tá? Que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Já teve o aquecimento da Black Friday, que eu falei pra vocês nos vídeos passados, né? Que foi, foi um sucesso. E agora vai ter de novo, que era um valor, no um aquecimento, foi um valor de R$87,00. Eu falei pra vocês que nem na Black Friday o preço ia ser o mesmo, né? É R$117,00 o curso. Dá pra você parcelar em 10 vezes. É, é um, um lanche que você gasta no final de semana que você vai pagar. R$117,00 parcelado em 10 vezes, já pensou? Quando você começar a trabalhar, você já fez as suas vendas e você rapidinho você tira o que você investiu. Porque isso aqui eu não considero um gasto, eu considero um investimento. Porque para você aprender rápido, para você fazer é, é, acontecer mais rápido, o necessário é você fazer um curso. Por quê? Porque você, se você ficar procurando no YouTube, procurando ali, procurando lá... Você perde tempo. Então, esse curso, gente, R$ tá está super barato. Muito, super em conta. Além do que, você vai receber um bônus meu de acompanhamento por dois meses para tirar suas dúvidas pelo WhatsApp. Uma dúvida que você tiver, você me chama, que eu tiro sua dúvida. Você entra no grupo de alunos, vai ter um grupo do Facebook você vai entrar para o acompanhamento, né? Todas as pessoas que fazem esse curso, tá nesse grupo. Fora isso, eu vou te dar também uma hora de mentoria. Você escolhe um dia ou dois dias de vídeo, de, dois, de meia hora. Eu passo uma hora ou meia hora com você durante dois dias, tá? Tirando as suas dúvidas e te acompanhando. Depois da mentoria, eu vou te acompanhar. Quando você tiver uma dúvida aqui ali, durante dois meses, eu te acompanho pelo WhatsApp. Então, é muito bom você ter um acompanhamento, porque quando eu comecei, eu não tive esse acompanhamento. Então, eu fiquei meio perdida, não sabia para onde era que eu ia. Eu fiquei catando de um lado para o outro. Então, isso é primordial. Você aprender com pessoas que já estão dentro do negócio, já estão fazendo é, os seus resultados, né? Então, é muito bom você começar aprendendo com pessoas que já têm resultados no negócio. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente volta na próxima semana com mais vídeos, mais coisas interessantes para vocês aprenderem. E o que vocês precisarem, o que vocês tiverem de dúvida, pode me chamar no WhatsApp. E não esqueça, se inscreva no canal.